Fala aí meus queridos! Beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Tocar guitarra é um lance ingrato, né? Tem momentos que você sente né, que você está com um fraseado legal, que você está com uma desenvoltura no instrumento e quando esse tempo vai passando, já não vai ficando tão legal assim. As coisas que você começa a fazer acabam ficando repetitivas. Isso acontece com você? Outra coisa você fala assim, pô, eu quero estudar alguma coisa nova, eu preciso evoluir daí você fica procurando aqui no YouTube, Instagram, sei lá, o pulo do gato maldito você fica procurando ali, às vezes fala, pô, vou estudar isso daqui só que você estuda uma coisa e não consegue aplicar no teu dia a dia, no teu vocabulário no teu jeito de tocar e eu sei, isso daí é, é difícil mesmo e quanto mais você evolui as coisas acabam ficando cada vez mais difícil porque quando você está começando você consegue muitas informações e muitas coisas para estudar e quando você vai chegando num nível, como, sei lá, um intermediário parece que as coisas começam a sumir e principalmente você vai tocar, você vai gravar um vídeo Às vezes você fica lá tentando e não sai nada legal Vou te ajudar com alguns conceitos que me ajudam também na hora de pensar é o seguinte você que gosta de free lessons lá vai o pulo do gato maldito é o seguinte primeira coisa a dica que eu lhe dou é você focar num alvo certo numa região do braço não adianta você começar ah, vou estudar um pouquinho a penta aqui e vou fazer uma outra coisa aqui e você não extrair o máximo de possibilidades em apenas uma região, certo? Se você estivesse ao vivo comigo, numa mentoria, por exemplo, eu iria perguntar qual a região do braço você quer que eu improvise, mas como já é um vídeo gravado, eu vou escolher a região aqui próxima da casa número 10, 15, nessa região aqui, certo? Eu penso o seguinte, primeira coisa, qual é a tonalidade dessa música? a tonalidade é Si Maior, então, primeira coisa, pense no acorde de Si Maior, nessa região o, o acorde que eu encontro seria esse, certo? No modelo de Dó, você conhece esse acorde? Si Maior no modelo de Dó. Aqui eu já tenho muitas possibilidades de visualização, a primeira delas é a própria escala, né? então aqui você tem a escala de Si Maior nessa região eu aconselho que você fique fazendo essa escala né, pode ser um sobe e desce mesmo e depois tentando buscar elementos que você consiga transformar isso de forma melódica Buscando possibilidades aqui Você fala, pô, beleza Gustavo, eu já entendi O que você tem muito próximo aqui É o arpejo da relativa Se você tem o Si, aqui ó Você pensando aqui em Sol sustenido menor Lá bemol menor Você tem tríades, tétrades, como você achar interessante Aqui uma tétrade, olha lá necessariamente eu não preciso tocar tocar rápido agora que eu tenho essas notas embaixo do dedo eu vou começar a mesclar tanto essa de junto com a escala escala diatônica tetrade pô, legal! Já trabalhei com um arpejo, e como eu te falei, necessariamente, né, você não tocar ali rápido. Vai buscando as notas. Né? Outra possibilidade aqui, bem pertinho, é a pentatônica. De onde você saiu esse arpejo tetra, você tem a pentatônica. O assim, pedacinho do arpejo da escala pentatônica. Você viu que com três elementos aqui, pensando de forma simplificada, em um alvo, você já encontrou uma escala, o arpejo tétrade e a sua pentatônica. Agora você faz isso no no braço todo do instrumento Que você vai ter uma, uma linguagem bem legal Certo? Se ainda você não é inscrito do canal Se inscreva seu Jaguar Certo? Então aguardem mais dicas Gustavo Guerra Underworld the ponto Se vergonha